Meu pai falou assim, cara, eu consigo pagar o primeiro semestre de faculdade pra você. Então, você tem seis meses ali pra você conseguir. Eu falei, ó, eu juntei uma grana durante o colégio, eu consigo pagar esses outros seis meses. Ele, não, essa grana é pra você fazer um curso fora do país depois que você terminar a faculdade. Eu falei, mas a gente vai... Então, assim, eu tinha um ano ali pra tentar... Encontrar o meu caminho E aí Sim, deu certo No atrás. segundo semestre Eu entrei no estágio Com um cara que mudou a minha vida assim foi meu, Eu considero ele como meu primeiro chefe o Senhor Guilherme Boljade Ele não vai estar tá nos vendo Porque ele mora em Londres de hoje já claro. é, E aí eu tive um primeiro chefe Que se tornou um grande amigo Um grande mentor E que me ensinou muitas coisas ali Então eu trabalhei na Cor Eu entrei ali com eu lembro que 18 anos Já estamos falando de 2004 Estava fazendo quase 19 ali né 2004 eu já fazia site, já tinha meio que minha empresinha ali fazendo algumas coisas e aí eu comecei a trabalhar uh, atendendo várias marcas de hotel e aí eu fiquei seis anos nessa empresa e aí foi onde eu passei por toda essa etapa de fazer site então eu, eu, te, eu consigo Navegar ali... Desde o processo de criação do site... Aplicativos, etc... Mas ali em 2005... 2006... Ali... Começa a surgir o quê? YouTube... Uhum. Twitter... Google Analytics... Já o Google AdWords... E como eu entrei muito cedo nessa... Nessa equipe... Eu comecei a ajudar a equipe... Então em 2005 eu já era coordenador... Assim... Da equipe... Eu era supervisor, na verdade... Já tinham dois, três estagiários... Que trabalhavam comigo... Então tem essa parada... De eu crescer muito rápido... Na minha carreira... Por quê? Porque não tinha ninguém... Que trabalhava com digital... E querendo ou não, em 2005 eu já tinha tipo, três anos de experiência, então já era uma parada muito doida. Mas como assim três anos? Porque em 2012 eu já fazia site, eu já programava, eu já mexia em Photoshop. Já sabia como funcionava Então ali. surgiram muitas oportunidades muito rápido. Então eu fui entrando no estagiário, eu já fui treinando a galera, então eu acabei desenvolvendo habilidades de liderança muito rápido. E aí eu peguei o nascimento dessas ferramentas e eu lembro que o, o meu chefe lá, o Gui, falou assim, cara, agora deixa a parte de webdesign design. Com a, que tá, com a galera que tá chegando E você vai cuidar com a parte de comunicação digital Eu, comunicação digital, que nome legal Vou <risos> estudar mais sobre isso Então eu começo ali a mexer com as ferramentas da divulgação das campanhas. Então eu começo a mexer com e-mail marketing, é, com Google Analytics, com análise de dados, as redes sociais começam a surgir com o YouTube, com Google AdWords, compra de palavras. Cara, a gente fazendo no braço, a gente colocando nosso e-mail ali. Eu lembro que o meu chefe colocou o cartão de crédito dele. Porque não existia esses gastos na empresa, ah, eles não existiam, não tinha como justificar tinha essa direito. Noção, né? Não, ninguém sabia o que era. Cara, quando eu fui contratado, que acabou meu estágio ali, eu fui ser contratado, não existia meu cargo. Meu chefe chegou e falou assim pra mim, cara, vou ter que te contratar como auxiliar administrativo, que nós vamos ter que criar esse cargo de analista de e-commerce, porque não existe isso. E-commerce era uma parada muito nova. Você topa? Eu falei, não, vamos nessa. É, então, é, a gente foi criando essas coisas. Então, é muito pioneiro. A, a, a gente tinha que convencer as pessoas a reservar hotel online. Parece muito louco falar isso hoje, né? É. Porque é muito óbvio. Você, você, você, eu posso tá aqui, você pode estar tá me entrevistando aqui com o celular na mão e você reservou um hotel aqui, né? Coisa de... A gente está é em 2022. Coisa de três minutos. Você é. Já tem um link aqui, o... Eu... E, o, e Já a era suíte, rapidinho... Era. Cara, a gente construía o motor de busca no braço, em HTML... Tinha que conectar ele com o um banco de dados... Aí tinha uma parte que tinha que ser tinha segurança... Não tinha SSL, que são certificados de segurança... Então, era muito louco... Assim. Então, a gente desenvolvia envolvia muito com TI... Praticamente do zero... Né? Do zero, do zero... E assim, eu lembro as primeiras campanhas de comunicação... Isso me lembra muito McDonald's... Né? Já assistiu o de Poder? Sim... Já assistiu o de Poder? Sim... Inclusive, ótimo filme... Ótimo filme de comunicação... Você quer de comunicação... Até de vendas... Vendas, marketing... Tudo, marketing... Quando o, o Croc, ele chega lá para vender as máquinas de milkshake dele lá nos irmãos McDonald's. Não sei se você lembra que ele chega e fica parado no carro. E por que que ele faz isso? Porque nos anos 50, vinha sempre uma garota, ou um garoto que geralmente estudante universitário, num patins. E ele vinha pegar o seu pedido no carro. E ele voltava depois com a bandejinha e você comia no carro. Então ele fica um tempo esperando, ninguém vem, ele fica pé da vida. Ele levanta, bate a porta do carro e fala... Vou reclamar com esse lugar aqui. E ele vem ter uma fila. E uma galera... Indo rápido a fila. A galera entra na fila e sai com a comida. Né? Do outro lado ali. Aí ele para assim. Eu tô no carro há meia hora. Aí o cara... O seu pedido, senhor? Meu... Pedido o quê? Aí ele vai olhando assim, né? Ele pede. Tá. Aí ele fica olhando o um negócio, andando lá dentro. Mó rápido. Sim, tem né? um fluxo, né? Tem fluxo. É todo uma... é, tem todo um... mecanismo. um é mecanismo. Aqui, né? Ele olha. Aí quando vem a comida, ele... E eu como aonde? Ele, ele pergunta, eu como aonde? Aí eu, eu tenho que fala, onde o senhor quiser. É, Tem umas mesas aí, mas onde o senhor, o senhor quiser. Pega e vai com Deus. É muito louco isso, porque a primeira campanha do McDonald's, pode dar um Google aí também, ela ensinava como comer no McDonald's. Tipo, ó, no McDonald's você pode vir e traga a sua família para comer aqui. É, então assim, você precisa ensinar, olha a campanha de comunicação, né? A gente fala isso um pouco já, topo de funil, meio de funil, Sim. quando a gente fala de estratégias, aí você precisa ensinar a sua audiência alguma coisa.